Tá. Então tá, hoje a gente tá com o nosso convidado aqui, o Alex Tavares, ele é psicólogo, psicoterapeuta, mestre em psicologia, pós-graduado em acupuntura... Eu... Tem várias frentes <risos> clínicas. Boa noite, boa noite! E eu sou Darciane, sou co-criadora, contadora toda do movimento de expansão e hoje nós estamos aqui para... qual é o assunto de hoje? Psicologia, né? e é, felicidade, positividade, enfim, temáticas que falam de coisas boas para essa noite chuvosa aqui de Porto Alegre. Inclusive tratamento de doenças, isso... Uhum, uhum. Também, também. Então tá. Quer começar te apresentando, então, falar é isso, um pouquinho de ti, e claro. aí o pessoal, conforme ele for falando, que tiver do, perguntas para fazer, que quiser compartilhar alguma coisa com a gente, vai mandando que a gente vai lendo aqui na medida do possível. Tá bom, então a, o pessoal está escutando bem a gente direitinho, está tá confirmado. Né? Então tá, é. meu nome é Alex Tavares, eu sou psicólogo, mestre em psicologia, psicoterapeuta, tenho pós-graduação em acupuntura, eletroacupuntura. E enfim, o âmbito de ação é bastante clínico, né? Como todo psicólogo que trabalha no âmbito clínico, a gente tem muito contato com alterações psicológicas, do tipo crises de ansiedade, uhum. depressão, ataques de pânico, síndrome de pânico. E uh, o objetivo de hoje é não ficar tanto batendo nessa tecla da patologia, que pra mim é tranquilo falar Sim. da patologia também, se, se o público aí que, que tá do outro lado quiser conversar também sobre patologia, não tem problema. Mas hoje a intenção era falar, é falar da temática da positividade e da felicidade. De regra, a gente pensa que a, a positividade, a gente pode chamar, não é só a felicidade, mas vamos chamar de felicidade já para ficar mais fácil a o nosso conversar. Uhum. De maneira geral, as pessoas pensam que a felicidade, ela é dada, cai do, do céu. céu. <risos> Não vai ser feliz? Não vai ser feliz? Não vai ser é. E a, a psicologia ela começou a pensar na, na felicidade, na positividade, principalmente a partir dos anos 90, com o Martin Seligman, e antes disso, algumas reflexões também de outros psicólogos até dos anos 60, uh, final dos anos 50, mas isso ficou mais consolidado a partir dos anos 90, uhum. começar a pensar um pouco mais também nessa ideia da positividade, do, do bem estar. Antes disso a psicologia se dedicou de maneira interessante a tratamento de doenças. Sim, né? mesmo. Re, né? principalmente depressão, pessoas de com será várias doenças mentais, na isso, verdade. Isso é, isso teve um fenômeno interessante em virtude de todas as guerras Uhum. Que, que que a gente vivenciou na né? primeira e segunda guerra e fora todas as outras guerras, situações problemáticas que a gente vive em relação à natureza, desastres uhum. ambientais Sim. como a gente vê no Brasil e tudo. Mas a, essa questão então convocou alguns psicólogos de maneira bastante intensa para estar tá encontrando estratégias para dar conta disso. Uhum. Estresse pós-traumático de guerra, depressão maior, o uhum. risco de suicídio, dependência química, bipolaridade, casos de, de esquizofrenia, de uhum. autismo, enfim, várias alterações e, uh, enfim, a psicologia tomou isso para ela e vem atuando de forma importante, inclusive eu, eu tenho uma frente de ação importante por aí. Mas a ideia da, da, da positividade, da felicidade acabou chamando a atenção porque a... A ideia que a gente tem é o seguinte: ah, se não tem patologia, é feliz. Ah, e não é, assim. não é assim. Não é assim. Tu pode ser uma pessoa, por exemplo, que não tem depressão, não tem crise de ansiedade, nunca teve um ataque de pânico, não tem transtorno de pânico e mesmo assim. Tem poucos momentos de felicidade. Ou, nem ou talvez, assim, nem conheço o que é real, a felicidade. Sim, né? sim. Porque ela vive numa vidinha mais ou menos, acho, aqui hum, hum. acho que aquilo Eu acho que de, de 90 para cá teve essa mudança, na entrando nessa psicologia positiva, porque as hum. pessoas começaram a querer mudanças, não hum. aceitar mais a vida que estão tendo a vida mais ou menos que estavam levando lá Eu entendo mais ou menos assim, né? Sim, ou não. sim é, porque tem uma, uma certa insatisfação nas pessoas é, percebem que nunca receberam um diagnóstico psicológico, por exemplo, de doença mental, psicopatologia, como a gente chama as doenças uhum. mentais, né? Mas elas, as pessoas acabam percebendo que não é o suficiente não, não ter doença. A gente precisa mais para ter uma vida plena.